Você tem que fugir de mim Melhor Eu tenho a missão de Tão fraco e tão sozinho she yeah. yeah. Oh uh -huh.